Hoje a gente tomou um café da manhã ali em Balneário Camboriú e a gente se dirigiu a Camboriú, porque a gente quer subir a trilha do Pico da Pedra. Eu vou cerca de uma meia hora de carro e a trilha em si, pra subir, ela é cerca de uma hora e meia. Lá de cima dá pra ver Balneário Camboriú e Itapema, que são cidades aqui da região. a vocês o Pico da Pedra. Aqui, desse lado, aproveita a Pema. Pro lado de lá a gente consegue ver Camboriú, Balneário Camboriú, e logo atrás o mar. A trilha tem uns caminhos bem íngremes assim, uma parte mais tranquila, uma parte que tem que subir pisando só em pedras e se apoiando nelas, que eu achei um pouquinho mais perigosa, mas com calma e com tempo é bem tranquilo de fazer. Teve vários momentos que eu tive Batedeiro, coração palpitando, falta de ar, mas a gente vai em passinho de formiguinha e consegue chegar até aqui em cima. A vista é linda, é silenciosa, só de vez em quando dá pra escutar uns, uns cachorrinhos latindo, mas passa uma tranquilidade e de companhia que a gente só tem os pássaros. Então a gente já tá aqui em cima fazem alguns minutos e as nuvens começaram a encobrir a paisagem, o que lembrou um pouco a gente quando fomos para Curitiba, lá no Morro do Canal. Fica muito bonito porque parece que está em cima das nuvens ou sobrevoando elas, é bem interessante. Mas o bom é que a gente conseguiu, antes delas tamparem a paisagem, fazer algumas imagens e algumas fotografias para poder mostrar para vocês. A gente desceu a trilha do Pico da Pedra e viemos pra cá, pra Praia das Taquaras com indicação do nosso amigo Claudinho e a paisagem é linda hoje é sexta-feira e ela tá vazia então, pode apreciar a paisagem só tu <risos> e os passarinhos a água é bem límpida e dá pra ver uma grande extensão de mar e aí de pedras também a praia fica meio afastada pela estrada mas ela é bem próxima do centro ali de Balneário Camboriú então dá alguns minutinhos de carro a gente só teve dificuldade de, de encontrar lugar para estacionar mas é mais porque a gente não conhece o espaço mas a água é muito bonita e bem tranquila então se você gosta de uma água menos revolta aqui é um bom lugar para passar um dia, uma tarde Estamos aqui do lado da Roda Gigante, que tem uma rua que é conhecida como Rua Torta, aqui em Balneário Camboriú. A cidade é muito bem iluminada à noite, então é muito bonito de andar na praia ou andar no calçadão para observar as construções que tem bastante prédio em volta. A Rua Torta é bem bonita, tem uma também em Gramado, então é um pouquinho diferente, mas é um lugar interessante para se visitar. E é bom que como é bem próximo da roda gigante, dá pra ficar vendo ela girando com, com as luzes. A gente acordou hoje e tomou um café da manhã. Daí a gente veio dar uma caminhada aqui na Orla. Tem uma parte que é o Mole da Barra Norte, que fica ao lado da Roda Gigante, que é um lugar muito bonito para observar a cidade. O mar está bem calmo, então traz uma sensação de tranquilidade, mesmo ao lado de uma cidade que parece muito grande em função dos prédios que são bem altos. A gente agradecer a dona Janaína e o seu Claudio, que são os pais do, do Claudinho, nosso amigo, que nos hospedaram ontem à noite. A companhia foi ótima e a gente está indo com eles para Urubici.